O que o que Augusto está pintando? O que o Augusto está pintando? Oi gente, tudo bom? Hoje o assunto é sobre bebês, o desenvolvimento do bebê do 0 aos 2 anos, mais especificamente do desenvolvimento do cérebro, que é o nosso principal objetivo na NeuroCrescer, desmistificar esse mundo do cérebro para vocês. Esse período de 0 a 2 anos é chamado de sensório-motor, mas por que que tem esse nome? Porque é nessa fase que o cérebro ele junta as informações sensoriais, que é tudo que o bebê vivencia no ambiente, tudo que ele sente, tudo que ele vê, que ele toca, são as sensações, as experiências que ele tem no ambiente onde ele está e conecta com as funções motoras. Ao contrário também é válido, ele usa o seu aprendizado motor para o que? Absorver informação sensorial. Então é uma via de mão dupla. A parte sensorial é ligada com a parte motora para estimular a parte motora e a parte motora estimula a parte sensorial. Então essa fase ela é importante para o bebê experimentar. Eu sempre digo, quando eu faço as minhas consultorias ou para os meus pacientes, para os meus alunos, que essa é uma fase do dedo ao brinquedo, o bebê precisa experimentar, precisa ter experiências, sentir, tocar, ver, curtir o ambiente. E com isso ele vai se desenvolvendo também. Ele vai começar a ficar sentadinho, ele vai caminhar, ele vai aprender a pular, ele vai ter desenvolvimento motor baseado no desenvolvimento sensorial. E como nós podemos fazer isso? Como que a gente pode estimular essa interação dentro do cérebro dos bebês? Muito simples, favorecendo esse aprendizado, favorecendo esse desenvolvimento através de adequação ambiental. Então colocar brinquedos de texturas, de cores diferentes, deixar o bebê experimentar. Se tiver objetos com texturas, por exemplo, uma gelatina tem textura diferente. Pompons têm texturas diferentes, então sons, tatos, principalmente esses dois sentidos é muito importante para esse desenvolvimento cerebral. Então, o que a gente pode fazer? Até os 3, 4 meses a gente pode trabalhar o que? Estimulação do tato, da visão, através de cores com contrastes muito diferentes, então preto e branco, azul e branco, cores muito fortes, por exemplo, o vermelho e o verde forte, então passar cores na frente do bebê e voltar com esse objeto colorido. Até os dois meses é interessante a gente trabalhar mais preto e branco. A partir daí a gente pode trabalhar outras cores. A partir de quatro meses a gente pode trabalhar objetos que tenham barulhos, que tenham cores, que se movimentam. Porque é a partir de quatro, cinco meses que o bebê desenvolve profundidade na visão. Então a gente pode o quê? trabalhar com objetos que se movimentam, que vão para cima, para baixo, que se afastam. Que ficam mais perto, que se aproximam e sempre com cores muito fortes. Diferentemente do que a gente vê essas cores pastéis para bebê, para brinquedo e para decoração, isso acalma na hora de dormir, mas na hora da estimulação prefira brinquedos com cores fortes e contrastantes. A partir dos 7, 8 meses a visão do bebê ela já está muito bem desenvolvida, 98% já perto de uma capacidade de uma visão adulta. Então a gente pode começar a estimular outras formas. A gente pode brincar de gelatina, a gente pode brincar com fitas coloridas, a gente pode brincar com bolas, com contrastes, com objetos em movimentação. E é nessa fase também que o bebê consegue, consegue perceber que ele tem causa e efeito, que os objetos quando são manipulados ele produzem um efeito. Então eles vão começar a jogar objetos longe, pegar esses objetos. Eu sei que para muitas mães isso pode irritar. Mas isso faz parte do desenvolvimento, o bebê jogar o objeto para ver o que, que vai acontecer, isso é causa e efeito, a gente pode deixar o bebê fazer isso, a gente pode propiciar isso no bebê também, a gente pode por exemplo colocar o bebê no sofá com uma toalha e objetos leves em cima da toalha, quando o bebê puxa a toalha os objetos caem, ele vai achar divertido e ele vai aprender causa e efeito. A partir do momento que a criança, que o bebê já começa a caminhar, experimente sensações nos pés. Então no chão, é, texturas diferentes, terra, areia, areia da praia, deixa a criança descalça na grama para experimentar. Antes disso também pode, mas experimente a marcha da criança para deixar ela descalça experimentar sensações, então até os dois anos a criança precisa, a palavra é experimentar, por isso que a gente pisa muito nos vídeos aqui. Depois dos dois anos já são outros aprendizados, então Use esse tempo, esse período, para fazer com que o bebê experimente. Então, deixe ele tocar na terra, na massinha, na gelatina, espuma de barbear é um recurso muito bom. Coloque objetos numa piscina de bolinha no verão, por exemplo. Use é, texturas diferentes ou guache, por exemplo, dentro de embalagens plásticas e deixe o bebê tocar. Pode usar embalagens mais quentes e mais frias para diferenciar o quente do frio. Deixa o bebê usar tinta para se pintar, para pintar uh, papéis. Então ele precisa sentir o que está na sua volta. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento cerebral. É nessa fase onde a gente tem um pico muito grande de desenvolvimento das células, dos neurônios cerebrais essa é uma fase onde a criança experimenta e aprende e desenvolve de uma forma muito rápida e grande o cérebro, então nós pais, nós educadores, profissionais da saúde, a gente tem um papel muito grande que é o que? Propiciar todas essas experiências para o bebê, certo? Vamos colocar em prática então, a gente vai falar mais sobre isso. No Instagram, lá no Neuro Crescer, tem várias postagens sobre esse, esse assunto. E nos próximos vídeos também a gente vai falar. Se você tem alguma sugestão, deixe na caixa de comentários. E se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas essas informações. Tchau e até mais!